Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, todos os seus amados que já estão chegando no final da nossa missão, final do ano, final do trimestre, meus amados. Muito obrigado por vocês este ano ter ajudado a ajudar as pessoas, ter compartilhado o canal, ter deixado seu like tá? e tal. Aí, meus parabéns a vocês, tá? Desejo boas festas. Muito bem, vamos aqui a lição 13 Espírito Santo e o arrebatamento da igreja. para quem está participando a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Estamos aí embaixo do vídeo, deixando um link, tá? que se você quiser esses slides, né? Você vai mandar uma mensagem no meu WhatsApp, tá? E você faz parte de um grupo onde todas as semanas compartilhamos os slides Ok vamos lá então vamos para a nossa lição aqui lição 13 Espírito Santo nosso uh, texto áudio né, uh, está aqui em Apocalipse Capítulo 13 aliás, Capítulo 3 né, Versículo 13 o espírito Santo e é o arrebatamento da igreja vamos lá Apocalipse disse assim quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versículo 13. A verdade, aplicada a podemos confiar que o Espírito Santo, como nosso Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando e avivando a esperança pela volta de Jesus Cristo. Temos três objetivos, explicar o que é regeneração, mostrar a importância da santificação e conscientizar acerca do arrebatamento da igreja. Ok? Vamos lá, texto de referência. Primeiro, Tessalonicenses 4, versículos 3 ao 13. Olha, é, você lê aí em casa, tá? Eu já vou pro comentário, né? assim deixa mais breve o vídeo. Você pode assistir todo ela, eu creio assim, né? Vamos lá, é, encerramos o trimestre, veremos, encerrando o trimestre, veremos a importância de buscarmos continuamente sermos cheios do Espírito Santo, para um viver santo, cumprindo a missão e não perdermos a expectativa do retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então, vamos focar nisso, né? Estar sempre, né? Cheios, revestidos, tá? Para que assim tenhamos mais condições, mais forças para ter uma vida santa. E também, nós termos né, aquela ousadia para cumprir a missão tá, sem nunca perdermos a expectativa tá, do retorno de Jesus Cristo. O Espírito Santo na vida da igreja, evidências de uma igreja que está sempre preparada para o arrebatamento, a igreja cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo protege a igreja que vive a expectativa do arrebatamento. Bom, o Espírito Santo na vida da igreja. Né? O Espírito Santo, como outro Consolador, prometido por nosso Jesus Cristo em João 14, versículo 16, está atuante no corpo de Cristo, revestido de poder, revestindo de poder e concedendo dons espirituais. Né? Isso nós vimos nas lições anteriores como o Espírito Santo atua na igreja, tá? Mas além dos dons espirituais, também ele alerta o povo de Deus quanto à necessidade tá? de aguardar a bem-aventurada esperança do aparecimento da glória do grande Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que nós falamos nas lições anteriores, tá? A respeito, né? De, como o Espírito Santo capacita a igreja, como é, reveste do seu, do seu, da sua presença, batida com o Espírito Santo, os dons espirituais, nós vimos vários pontos, se você não acompanhou, você pode acessar o canal, lá está todos os vídeos dessas aulas, tá? Então, além de tudo isso que Deus quer fazer aqui, através do Espírito Santo aqui na terra, também ele nos prepara para irmos ao céu, tá? Para nos dar essa sempre estar alertando, tá? Contra a esperança da volta do nosso Cristo. Evidências de uma igreja que está se preparando para o arrebatamento. Foi uma geração marcada, a igreja primitiva foi uma geração marcada pelo revestimento de poder intenso comprometimento com a proclamação da palavra de Deus, expectativa, enquanto a segunda vinda de Jesus, pela ênfase do ensino, quanto a perseverança, testemunho de vida, santificação e cultivo de virtudes cristãs, tá? Então, essa igreja primitiva é o nosso modelo, né? é eles, né, Ouviram, é, se foi passado para eles, tá? Ah, que Jesus ia voltar, né? E eles se enfatizavam no dia a dia deles, essa questão de ser revestidos de poder, sempre estar cheio do Espírito Santo e a assim se comprometidos com a proclamação da palavra de Deus, tá? É uma igreja que, como disse, é o livro de atos, né? Aí os discípulos, a igreja, se reuniam, tanto no templo como nas casas, tá? E Paulo disse, de dia e de noite eu vou, né? ensinei o que diz respeito ao reino, tá? Isso também há. Então, é muito importante esse comprometimento, tá? E com a expectativa, Jesus vai voltar. Né? Em breve, Jesus voltará, né? e dentro desse ponto, assim, se tem uma ênfase a perseverança, Paulo aos teus enfatiza muito isso sobre essa perseverança, o testemunho de vida, né? é, é algo bem mais questão caráter, tá? do que personalidade, né? caráter essência da pessoa, personalidade é o visível tá? Então, é interessante porque Jesus, né? Ele, em relação a esse último dia, é, Disse Jesus, né? Pós arrebatamento, juízo final, né? Jesus disse que naquele dia, muitos me dirão em teu nome, profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome, né? Fizeram muita coisa, mas Jesus vai dizer, não vos conheço, vós que praticais né, a iniquidade. Ou seja, são pessoas que têm prazer no ato do pecado. E também o Espírito Santo assim nos prepara para a santificação e o cultivo né, das virtudes cristãs, que nós falamos como fruto do Espírito Santo lições passadas. A igreja cheia é do Espírito Santo. O apóstolo Paulo exortou a igreja, enchei-vos né, do Espírito Santo. Olha, agora, presta bem atenção quando diz enchei vós. Está dizendo, você é o responsável de ser cheio do Espírito. Ou seja, cada um de nós é responsável, enchei vós. É vocês, tá? Cada um. Ou seja, o texto é literalmente continuar sendo cheio, tá? Eu devo estar sempre procurando ser cheio, o ser enchido repetidas vezes. Não podemos expressar o preparo concedido pelo Espírito Santo ao longo da caminhada cristã, estimulando o salvo em todo o seu ser, mente, coração, vontade. Né? Faz a diferença em todas as áreas da vida, como podemos observar em Efésios 5:19 no capítulo 6, versículo 1 ao 9, você lê aí, tá? Então, o Espírito Santo, ele está em nossa vida para nos fazer ser pessoas diferentes. Quando somos cheios do Espírito Santo, nossa forma de pensar, né, a mente, né, ela entra em processo de transformação. Tá? Os nossos desejos, as nossas emoções, nossos objetivos, né? nós avaliamos com melhores critérios de valores. É, no texto, disse: Não vos embriagueis com o vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do espírito. Agora, eu coloquei o próximo versículo, né? não somente o 18, porque nesses próximos versículos está como você pode ser cheio do Espírito Santo. Como você pode ser encher do Espírito Santo? Veja, falando, expressando, entre os salmos. Os salmos, dentro da literatura judaica, são literalmente uma questão de poesias, hinos, tá? Então, é, aquilo que você for falar, está dizendo, veja, fale entre os salmos, hinos, Cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, como que vamos ser cheios do Espírito Santo? Falando, tá? coisas edificantes, salmos, sim, os cantos espirituais. Nós podemos falar com as pessoas, né, é, sobre a palavra, mas também podemos cantar os salmos, tá? Porque aí vai renovando, né, é, a nossa essência, tá? E disse assim, salmo deano, no vosso coração está dizendo, olha, internamente você pode estar, no ponto de ônibus, glorificando a Deus dentro do teu coração. Isso é uma intimidade, um relacionamento. Como mais eu posso ser cheio do Espírito Santo? Dando sempre graças por tudo. Então, as pessoas podem ser cheias agradecendo. Porque se faz o oposto, murmura, reclama, acha defeito em tudo, pode estar se esvaziando do Espírito Santo, tá? Então, Paulo diz, dando sempre graça a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-os uns aos outros no temor de Deus. Ou seja, a servir com alegria, sujeitar-se a Deus, no temor de Deus, é nós saber, né? Honrar as pessoas, tá? Mas sempre debaixo, tá? Da liderança de Deus, debaixo do ponto de vista de Deus, tá? Porque sujeitar-se aqui não é simplesmente se tornar, né, é, escravo dos outros, não é isso, está dizendo a nossa a nossa forma ideal de sermos sujeitos às pessoas, de honrar as pessoas, é estar equilibrado com nossa sujeição com Deus, tá? O Espírito Santo protege a igreja que vive a expectativa do arrebatamento. Após ter ressuscitado e ser elevado, elevado ao céu, Jesus cumpre sua promessa de que não deixaria órfãos os seus seguidores, Notamos que o Espírito Santo encheu a vida dos discípulos para eles receberem ousadia para pregar a palavra de Deus e preparar a igreja para estar eternamente com nosso Senhor no céu. Bom, o Espírito Santo o consolador inseparável da igreja. Né? O Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida por seu amor o Espírito Santo gera esperança aos crentes de um futuro glorioso. E o Espírito Santo, quem opera é o Espírito Santo que opera a regeneração. Após a ascensão de Jesus, então, os primeiros discípulos aguardaram em oração o cumprimento da promessa de que seriam revestidos de poder por intermédio da virtude do Espírito Santo que seria enviado. E a partir da descida do Espírito Santo, conforme Atos 2, e após a primeira pregação, muitos se converteram, são batizados e tem início a organização de várias igrejas locais. Interessante que esse era o formato tá? de como a igreja agia. Né? E esse é um formato bom para nós, tá? Uma vez que estamos cheios do Espírito Santo, devemos agir, né? eles tinham do Espírito Santo e agiram, já começaram a pregar, tá? Cada um do seu jeito, da sua forma, faz seu trabalho, tá? Mas o importante é agir, tá? E assim ter é, melhores experiências com Deus. O Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida por seu amor. Enquanto a igreja crescia, os apóstolos cheios do Espírito Santo salavam o amor e o cuidado para com todos. Assim, o esfriamento do amor deve ser evitado pela igreja que espera pela vinda do senhor. Desde o início, Deus tem derramado o seu amor pelo seu espírito e assim a igreja tem sido atuante e se desenvolvido Vejam meus irmãos, nós já falamos no outro ponto sobre o amor, né? E aqui está ressaltando, tá? Lembro, em algumas lições atrás, nós falávamos, tá? Sobre o amor é, como frutos do Espírito Santo. É só você olhar ali no canal, tá? Veja, então, quando o Espírito Santo vem, né? o amor, tá? Ele transborda. Então, desde o início, Deus tem derramado o seu amor pelo seu espírito e assim a igreja tem sido atuante e se desenvolvido, tá? Porque se o que que eu amo, né? O que que eu amo? Quando a gente pensa em amor, tá? Você vai pensar sobre valores que você dá a algo ou a alguém. Eu amo aquilo que eu valorizo, tá? Isso é muito importante porque se às vezes tenho dificuldade em amar algo é que eu não tenho, eu não dou valor, tá? Eu vou dar um exemplo, assim, bem simples, tá? Por exemplo, né? Eu, né? Eu não amo um hambúrguer do McDonald's, tá? Eu, eu, pra mim, não, isso não tem valor, né? Pra mim, não tem, para mim, tá? Então, tanto faz, né? Porque tudo que a gente valoriza acaba amando, acaba dando ênfase, Tá? Então, um, pense um pouquinho com você, tá? você está amando, mas o que, que você está amando ou o que não está amando, isso vai determinar o quanto valor você dá a essa questão ou a essa pessoa. O Espírito Santo gera esperança aos crentes e um futuro glorioso. A esperança de encontrar com Cristo é essencial para a vida do crente. Se a pessoa não tem essa esperança, qual o é propósito da sua vida cristã? Paulo diz que se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, aqui nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo, para nos ajudar a esperar por algo que não vemos, né? Então, o Espírito Santo, ele gera em nossas esperanças, tá? Isso é muito importante. Veja, quando Paulo disse, né? Que se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, está dizendo que a gente não presta atenção em relação à vida futura, em relação ao volta de Cristo, então, é, Paulo disse assim, então é melhor ser igual um boi, ou uma vaca, que come, dorme, ao dia seguinte come, dorme e vai morrer só. Tá? Não faz sentido essa vida. Agora, quando nós temos um objetivo de chegar ao céu, tá? nós estamos esperando a volta de Cristo, tá? o Espírito Santo né? nos ajuda tá? nessa esperança. A palavra regeneração remete a nascer de novo, né, é ré, essa palavrinha ré, né? é, é nascer de novo, né? você dá ré no carro, ou seja, você vai de ré pelo mesmo local onde você estava, né, ou onde você passou, ré é isso, tá, nascer de novo, É uma nova ação no mesmo lugar. Na Bíblia fica implícita a ideia de que a regeneração é a atuação divina que proporciona um novo coração no homem, transformando-o em nova criatura. A regeneração traz a renovação da vida espiritual para que o indivíduo possa atuar como filho de Deus. Eu achei muito interessante essa palavra de Eclipsis, tá? porque é, isso é trazer a consciência o que aconteceu com você quando você aceitou Jesus ah eu aceitei Jesus me tornei nova criatura parabéns o que significa agora ser nova criatura o que implica o ser nova criatura e o Eclipse diz né, te dá essa posição de filho de Deus. Você tem liberdade de entrar na presença do pai e falar com ele, como disse Paulo, Abba Pai, Você pode abrir-se seu coração, tá? Inspirar profundamente e perceber como você tem agora liberdade para relacionar-se com teu pai, Então, a regeneração é muito fantástica, porque nos dá de volta, né? Aquela posição que Adão perdeu, né? Filhos de Deus, tá? Eh é, só explicando mais um pouquinho, tá? É, por que eu quero explicar mais um pouquinho aqui, né? Porque é, aqui, né, Nos foi colocado, tá? Que é o Espírito Santo que opera, né? A regeneração, tá? O Espírito Santo opera? Sim, opera, tá? Nós, sendo criaturas, dependemos de Deus plenamente. Disse a palavra, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, Deus tem de regenerá-lo, dar-lhe uma nova vida espiritual. Então, a regeneração é uma ação sobrenatural de Deus, tá? Ele faz. Nós não temos como fazer isso. Não tem como alguém nascer de novo por conta própria. Não, isso é algo que vem de Deus. Assim como você não tem como né, ter decidido tá, você nascer né, lá no ventre da tua mãe, né? não, houve fatores externos que proporcionaram para você nascer. Então, esses fatores externos aqui é a ação de Deus mediante o Espírito Santo. Agora, nós também, sendo pessoas com livre arbítrio, para o homem né, ser regenerado, precisa crer, isto é, em resposta ao evangelho, ele deve fazer uma escolha consciente e pessoal de aceitar a Cristo e de o seguir. Veja, isso é muito importante. O Espírito Santo, Deus está pronto a fazer nascer de novo uma pessoa. Só que essa pessoa tem que ela decidir, eu aceito Jesus ele está se permitindo que o Espírito Santo venha agir nele. Quando eu digo eu aceito Jesus, eu estou dizendo eu estou escolhendo o Espírito Santo transformar a minha vida. Amém? É, sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação prepara a igreja para o arrebatamento. A noiva deve permanecer pura e imaculada à espera do noivo e será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Entristecemos o Espírito que reside em nós todas as vezes que atuamos de forma adversa aos ensinamentos da palavra de Deus, ou seja, de forma oposta àquilo que a palavra de Deus ensina. Se vamos agir de forma oposta, então estamos entristecendo o Espírito Santo. Dentre os seus múltiplos ensinamentos... Somos orientados a nos santificar. Nesse processo, santificar-se é abster-se de pecar pela atuação do Espírito Santo para servir ao Senhor, tá? Então, isso é importantíssimo, né? Santificar-se é abster-se de pecar, mas isso pela força que o Espírito Santo nos dá. Paulo, sabedor que cada dia que passa ficamos mais próximos da volta de Cristo, em sua carta direcionada aos crentes da Galácia, ele nos adverte a andar em espírito e não praticar a concupiscência da carne. Já em sua carta à igreja Tessalônica, Paulo afirma que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito então nós temos aqui uma exortação né, a procurar sermos né, a procurar vivermos a santificação tá e, e Paulo né disse que a cada dia que passa Jesus está mais próximo isso é bem lógico né agora somos convidados a andar em Espírito ou seja a ter relacionamento contínuo com o Espírito Santo tá e também, né? Que esse andar depende do Espírito Santo, tá? Tanto querer como efetuar, diz, vem de Deus. A noiva deve permanecer pura e imaculada à espera do noivo. No Novo Testamento, Cristo é o noivo e a igreja a noiva. Paulo usa esse simbolismo em sua carta aos Efésios, no capítulo 5, Cristo voltará para uma noiva distinta, fervorosa, afetuosa e santa. Veja, o apóstolo Paulo usa essa metáfora, né? Porque normalmente, quando uma a pessoa, né, a noiva vai casar, né? Já já é o dia, ela passa por um processo, né, de preparos para ela, tá? Então, Está dizendo aqui isso, se você crê que Jesus vai voltar, se eu creio que Jesus vai voltar, se nós cremos, então isso implica em agir, estando nos preparando mediante a força do Espírito Santo. Será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Se quisermos ser participantes do arrebatamento da igreja, precisamos manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Paulo deixou registrado sobre a importância desta comunhão na vida de todos. Ele disse em 2 Coríntios 13, 13, muito conhecido nas igrejas né, assembleianas, é que no final é a bênção apostólica, onde diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Então, Paulo que está enfatizando tá? sobre a comunhão do Espírito Santo. Tá? Que Deus nos dê graça para que nós possamos ter comunhão sempre com Ele. Porque a nossa comunhão com Ele vai efetuar transformações na nossa vida para que nós tenhamos comunhão também com outras pessoas. Meus amados, Deus abençoe vocês. tá. Nós chegamos ao final, explicamos o que é a regeneração, mostramos a importância da santificação por cristão, conscientizamos acerca do arrebatamento da igreja. Desejo para todos os amados, boas festas, Feliz Natal, é, Feliz Ano Novo, tá? Que Deus abençoe as vossas vidas, né? Meu desejo mais profundo do meu coração e em breve vou lançar Tá? a propaganda do curso vamos fazer um curso na primeira quinzena de janeiro tá o curso para professores de escola bíblica dominical tá em breve estarei colocando a postagem para vocês Deus os abençoe muito obrigado na paz do Senhor Jesus e desejo para vocês uma boa EBD a paz do Senhor